E aí pessoal, bem menos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui pra fazer aquele vídeo que vocês gostaram bastante De comparações e análise das novas cartas do Clash Royale Dessa vez eu tô aqui pra fazer o vídeo com o recém-lançado Golem de Gelo Vamos dar uma olhadinha nos status do Golem de Gelo, só para fazer algumas comparações com as cartas que nós já temos no Clash Royale. O Golem de Gelo, ele vai custar apenas 2 de Elixir, ou seja, ele vai ser muito barato em comparação com as outras cartas. Ele também... Vai ter uma vida aí comparada mais ou menos com a do Mineiro e a do Cavaleiro. O Cavaleiro, na verdade, tem um pouco mais de vida do que ele, mas dá pra gente fazer uma comparação. Outra carta que também tem mais ou menos a mesma vida aí do Golem de Gelo é o Mini P.E.K.K.A. Só que a grande vantagem dele é que ele tem apenas dois de custo. Ele também é uma das cartas que, assim como o Gigante, assim como o Golem, foca construções. Então, ele pode ser distraído por... Lápides, ele pode ser distraído por canhões, teslas e qualquer outra construção O dano dele não é nem um pouco expressivo, né? ele bate muito pouco E uma curiosidade, ele tem o menor dano por segundo do jogo Ou seja, ele é a carta que menos bate de todo o Clash Royale então, ele é uma carta que você pode tranquilamente deixar chegar na sua torre, que ela não vai dar um dano expressivo na sua torre, já que ele tem o menor DPS do jogo. Agora vamos falar um pouco sobre uma desvantagem que ele tem, é que a velocidade de movimento dele é muito lenta. Então, ele tem uma velocidade comparável aí com a do gigante, mas... Ele não tem tanta vida quanto o gigante, então vocês podem notar que mesmo que ele consiga chegar na torre, ele vai conseguir dar 1, um, dois danos e já vai morrer. Ele é muito lento, recebe muito dano e não bate quase nada depois que ele morre, ele tem um efeito de congelar a área que está ao redor não congela, na verdade ele dá um slow, né que seria a diminuição de velocidade de ataque e de movimento das tropas que estão perto, junto com esse efeito em área, ele também dá um dano em área que é muito fraquinho, esse dano é tão fraco que não consegue matar sequer aqueles esqueletinhos galera, então ele dá um dano em área, bem fraquinho, mas ele também dá esse slow, né que é essa diminuição da velocidade de movimento só que o dano em área são apenas em tropas terrestres, enquanto a diminuição de velocidade de movimento, são em tropas terrestres e aéreas, então ele vai afetar com esse efeito, qualquer tropa do Clash Royale, um dado interessante que vale a pena mencionar, é que o Slow, né, que é essa diminuição da velocidade de movimento, não é acumulável, ou seja, você pode jogar Mago de Gelo Golem de Gelo e Veneno, que são cartas que dão um Slow, você pode jogar as três juntas que a tropa não vai ficar mais lenta só porque estão as três batendo ao mesmo tempo. E o máximo de Slow que a gente pode chegar é 35% de diminuição na velocidade de movimento, que é exatamente a diminuição que o Mago de Gelo consegue fazer e a mesma diminuição... Que o golem de gelo também vai conseguir fazer, o veneno chega em torno de 20% quando está no nível máximo depois de dar uma olhada mais ou menos como vai ser esse golem de gelo, com os status e algumas comparações que nós fizemos, nós podemos mais ou menos imaginar para que ele vai funcionar, obviamente para ataque ele só vai funcionar caso ele possa servir aí como escudo para outras tropas ou caso você queira colocá-lo e empurrá-lo exatamente como a gente fazia com o corredor e valquíria, você vai poder Poder também empurrar o seu golem de gelo pra chegar na torre, servir de escudo pras outras tropas e fazer um combo muito legal, já que depois que ele morre ele ainda diminui a velocidade de ataque das torres, então você vai poder fazer isso com corredores, você vai poder fazer isso com goblins e até com os príncipes então se você colocar o golem de gelo na frente e colocar por exemplo o príncipe das trevas atrás, o príncipe das trevas vai empurrar ele pra frente, vai fazer com que a torre foque nele, o príncipe das trevas vai conseguir chegar com mais facilidade na torre e consequentemente depois que o golem de gelo morrer, ele vai diminuir a velocidade Cidade de ataque da torre vai fazer um combo muito legal o mesmo vale para o corredor agora a função principal dele na minha opinião é a função de dar suporte na defesa então ele é uma carta de suporte e defesa suporte na hora de ataques suporte na hora de defender também então basicamente é uma carta de suporte e pode ser usada também com muita facilidade na defesa você nem precisa colocar ela da maneira correta que seria ele centralizada na defesa para atrair as tropas do seu oponente para o seu campo de ataque no meio onde as suas duas torres da arqueira podem atirar, essa seria a melhor posição para você colocar, mas mesmo que você não o faça, ele ainda vai ser eficiente, ele não vai ser tão eficiente contra por exemplo hordas de servos e talvez até bárbaros, mas mesmo assim por conta dessa diminuição da velocidade de movimento que ele causa, ele vai ainda ser uma das melhores defesas do jogo na minha opinião, junto com o espírito de gelo, o golem de gelo vai fazer com que os ataques dos seus oponentes Sejam muito facilmente evitados Usar ele naquela famosa conformação de deck com gigante, mosqueteiras e mega servos Também pode ser uma alternativa interessante para você se defender daqueles decks Que tem o relâmpago como carta de feitiço Como o relâmpago foca aquelas cartas que tem mais vida Você vai acabar permanecendo com uma de suas cartas de ataque num jogo Por exemplo, aquele combo que você faria com o golem Mega Servo e Mosqueteira, você coloca um Golem de Gelo lá e quando o cara usar o Relâmpago, o Relâmpago vai atacar o Mega Servo, o Golem de Gelo e o seu Gigante, deixando assim o seu Golem provavelmente vivo e sua Mosqueteira focando a Torre. Do seu oponente Na defesa Ele vai ser usado com frequência Mais uma vez Só voltando aqui Falar da defesa um pouquinho Ele vai ser usado com frequência É uma carta de custo 2 Então ela vai caber Em praticamente qualquer formação de deck E com isso você vai poder bloquear Facilmente Ataques aí Com mini peca, Ataques com Goblins Qualquer carta que seja pra atacar E que não vá focar a sua torre, como por exemplo o corredor, você usar o golem de gelo contra o corredor não vai ser eficiente, já que o corredor vai simplesmente ignorar, ele, vai, ele também vai ignorar o corredor e um vai passar pelo outro e você vai receber o dano da pancada do corredor, uma ideia genial é você usar o seu golem de gelo e os seus espíritos de fogo para eliminar três mosqueteiras, se você colocar o golem de gelo antes do espírito de fogo, onde as três mosqueteiras do seu oponente já estejam ali na sua área de defesa, elas vão focar o golem de gelo, ele vai os espíritos de fogo vão dar dano em área nas três, deixando elas com um pouquinho de vida. A sua torre vai lá e vai eliminá-las sem praticamente levar nenhum dano, porque o, o golem de gelo quando morre deixa elas lentificadas. A sua torre vai lá e vai eliminar elas com muito mais facilidade. Mano, genial esse combo para você defender. Resumindo, o golem de gelo ele é uma tropa para distração, uma tropa para suporte uma tropa para defesa. Na minha opinião, ela é a carta mais focada nesse sentido. Tirando logo, obviamente, as construções Que nós temos no Clash Royale Tirando essas construções, né, por exemplo Que são usadas praticamente apenas Para defesa Nós temos como tropa o golem de gelo que na minha opinião é a mais focada nesse sentido de defesa e de suporte que nós temos até hoje. Lógico, outras cartas também. Como o Espírito de Gelo também são focadas nisso, mas o Golem de Gelo veio aí para reforçar a defesa da galera, já que nós temos muitas coisas novas para ataque, então o Golem de Gelo Talvez venha aí para dar uma equilibrada nos decks. E como a defesa nem sempre é muito compreendida e muito utilizada, já que ela é difícil de ser manejada. Nós talvez não vejamos muitos golems de gelo nos decks dos, dos usuários comuns aí de Clash Royale como nós. Mas provavelmente os profissionais vão estar tá sempre utilizando o golem de gelo em alguns dos seus decks. Isso eu tenho quase certeza, porque ela é uma das melhores cartas para você utilizar na defesa. Então é isso! Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte na busca do seu Golem de Gelo aí no nível máximo para torneio, que é, como ele é uma carta rara, eu esqueci de dizer lá no início, como ele é uma carta rara, ele vai até o nível 7. Boa sorte na hora de abrir seus baús para você pegar o seu Golem de Gelo e depois dessas dicas e dessa elucidação, digamos assim, né, para deixar claro como ele funciona, espero que você também possa utilizá-lo em algum deck e depois que você utilizar, deixa aqui nos comentários o que você achou. Você acha que o Golem de Gelo é uma carta inútil? Você acha que o um Golem de Gelo é uma carta excepcional? Você você acha que vai usá-lo ou não vai usá-lo? Vai simplesmente ignorá-lo? Deixe aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, por favor, nesse vídeo. Vai me ajudar bastante. Se inscrever no canal, caso você esteja me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo. Falou, um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima.